Olá pessoal Hoje, terça-feira Dia 25 de dezembro ó, Nós vamos... Ah, eu quero agradecer a vocês Pelo... Tá ah, eu olhando pra ali, ó Ah, começou Leandro Ah, eu quero agradecer... Desculpa, eu tô assim Porque eu tava acabando de fazer comida E vocês vão ver aí Leandro, levanta! Eu vou sumir é, da câmera. É, não vai. Não vai. Oh, então, quero agradecer Sim. vocês pelos é. 5 mil, Leandro. 5 000, ah, mil gente. Já são 6,600. É, já são é, 6,600, é, é, um é, é verdade. E não, não. agradecer vocês e mostrar aqui, ó. aqui ó, ó, ó A casa é, hoje tá cheia. Esses aqui são os amigos dos meus filhos. Adriana, a Desculpa, assim. Mira, são um vídeo para, para brasileiros videoado é no YouTube. Essa é a Adriana, é uma amiga de minha hijo, Andrew, de hijos, né? Andrew, esse aqui é o irmão de Adriana, você e eles estão aqui hoje oh, jogando com Miskirros e aqui, tá aqui olha, comida, é, comida. comida. Eu já tô eu estava muito cansada para fazer já ah, tá é, aí é. eu, eu, eu falar em espanhol Eu estava muito cansada muito para fazer a comida Porque pra também não vem é Eu não gosto Eu estou forçando tá. para não falar em espanhol É porque eu não gosto Mas de isso fazer Esse negócio de comida, meia noite De dormir todo mundo empanturrado. Aí eu é não gosto Então hoje 25 E também porque o dia seguinte é aniversário do Enzo Então eu já aproveito para fazer essas coisas todas Aqui é a Brandinha Olha a Isso aqui é comida Gente, olha, eu, fiz, eu fiz uma coisa básica, eu fiz um arroz, um arroz à grega, né? bem grosso, eu fiz um, um, um, assim, um peru mesmo, que compramos aqui, Leandro, esse, deixa eu falar aqui com o Leandro, porque o Leandro, é, o, Leandro é, o Leandro é mais de, é mais de mercado, é, quantos quilos, Leandro, e quanto custou esse, esse peru? 7 quilos de peru, 7 quilos de peru, quilos de peru, de peru Fala, Leandro, é. É, é português. É, eu, tenho, eu tenho que diversificar porque não é só português. Tem também panameños aqui. É verdade. Então, é verdade. Porque os brasileiros compreendem o que eu doado. O panameño tem que agarrar o espanhol porque não tem que agarrar o português. É, tem 7 kg de pavo, que é peru, por 24 dólares. 24 dólares. 24 dólares e então, 7 kg de, de, de peru. Sim, sim. E outro presente aqui, olha gente. É Natal, né? Eu sei que eu ganhei presente. mas por vocês aqui ó, a outra plaquinha ó, Cinco mil inscritos Cinco mil inscritos E vocês viram que eu já tinha feito um vídeo A respeito dos, dos, dos 500, né? E agora aqui ó. Assim eu enfeitei a casa e box Eu enfeitar a casa Aí já aproveita também pro aniversário de Enzo Essas coisas todas e blá blá blá então, gente, olha só, mais uma vez agradecer vocês. Desculpa por eu estar bem... bem... Cobrem Minha. o bolo de cinco andares que ela falou que ia fazer. Um andar por cada sim, mil é inscritos. Que Mata ele, ele Ai, ah, é verdade. É, sim, gente, sim. Calma, deixa eu só ter um tempinho. Então eu quero agradecer a vocês pelos 5 mil, que já são 6. 6.630, se eu não me engano, inscritos. Olha eles é ele jogando Fortnite. Né? Quem gosta, quem conhece. No Fortinity! Eu sinto me falar em Fortnite, a Fortnite, aqui com os amigos deles aqui. Então, gente, olha, tchau, um grande beijo e, mais uma vez, muito obrigada. E desculpa por eu estar bem, bem sumida do canal, mas quem mais faz é o Leandro, porque... Ah, o Anthony tá com essa meia aí, que pergunta que é isso. É porque ele tá com essa meia, porque ele fica desenhando, para não ficar borrando o desenho. Quem sabe de desenho aí, entende. Para quem conhece o meu outro canal, Ele Helê Malvoura, Natal dia 21 de agosto, tá? Mas eu assisto as felicitações atrasadas de vocês também. Porque acredito que é Natal 25 de dezembro, nascimento de Jesus. E seja feliz, quem? É isso aí. É, Antônio? Eles escutam essa música todo ano de Simone, né, gente? Então. E a respeito do Leandro aí, gente, olha, qualquer dúvida aí, vocês perguntam o Leandro. Então, ah, é, o Anthony também tem canal, é Anthony Lindão, pra quem queira. Então, só tem um vídeo. É verdade, o Anthony fica pegando a gente assim, de, de, de supetão, pra poder ficar fazendo vídeo assim. Só tem um vídeo e só tem um inscrito, ele. <risos> oh, mentira, gente. E com vocês ao meu lado, nós vamos mudar o Brasil. <risos> é o quê? É prefeito agora? É vereador? É presidente? Gente, tchau.